Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animani, mas hoje estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso vestido típico, nosso vestido da Oktoberfest, esse aqui, ó. Gente, eu fui obrigada a gravar com um leão aqui mesmo, porque não teve jeito. Eu tiro ele daqui, ele sobe. Eu tiro, ele sobe. Então, vai com ele aqui mesmo, né, leão? Seu chato. <risos> então, gente, vamos fazer essa peça aqui hoje, tá, no canal. É o nosso vestido típico Aqui no sul, a gente tem muitas festas típicas agora em outubro, né? A gente tem a fest, tem a Fenarreco A gente tem a Marejada tem, tem várias festas aqui típicas E esses trajes são muito procurados, né? Aqui eu fiz, coloquei o brasão da Oktoberfest, né? De Brumenau Mas você pode estar tá colocando o que tiver aí na sua cidade esse mesmo modelo você pode estar tá fazendo por exemplo um vestido de prenda né então mesmo corte o mesmo modelo então é muito show de bola e tenho certeza que vai fazer sucesso aí na sua cidade tá bom então hoje a gente vai fazer esse aqui tá o vestido alemão o típico alemão né nós vamos estar tá fazendo aqui no nosso canal tá bom gente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 aqui os moldes do nosso vestido típico. A gente vai precisar dois velcro tá? A gente vai precisar dessa grega aqui pra pôr na saia, tá? Eu não lembro, não sei o nome, nunca lembro o nome disso aqui, mas vocês conhecem aqui, a gente chama de grega, né? A gente vai precisar dessas greguinhas aqui também, tá? Pra pôr na saia, pra enfeitar. Vai precisar de fitas, né? Pra gente enfeitar bem, enfeitado E aqui eu vou usar esse filete aqui, gente, ó Essa fita aqui Essa aqui já é a fita que a gente compra Quando a gente vai comprar, a gente pede, né? Em Brumenau, a gente pede uma fita da cor da Oktoberfest, né? Então, daí eles já tem preparado, né? Narraco, etiquetas... Tem uma lojinha lá em Brumenau, Raco Etiquetas, eles fazem etiquetas também. Então, eles vendem essas fitas aqui, essas gregas aqui, pra, pra pôr nas saias, hein? Nas roupas, né? A gente vai precisar também desse passa-fita, tá? Pra pôr na nossa roupa. Eu comprei lá na Raco Etiqueta também esse um demazinho aqui ele é autocolante. Tá, você cola com ferro ou na prensa da Oktoberfest, né? Mas você pode estar tá comprando da festa que tiver aí no, na tua cidade, né? Aqui no sul a gente tem Oktoberfest, a gente tem a Fenarreco, a gente tem a Marejada, então a gente tem bastante festas agora em outubro, né? Então a eu vou fazer da Oktoberfest que é a mais tradicional, a mais conhecida, ok. Aí, os moldes, né? Esse molde aqui, você vai talhar uma vez dobrado, tá? Esse outro molde aqui, uma vez dobrado. Essa peça que a gente vai fazer é tamanho 4, tá? Esse molde aqui, que é o nosso forro, uma vez dobrado. E a nossa saia, uma vez dobrada, ok? tecido que foi usado aqui é... Microfibra, tá? Acetinada. E a parte branca aqui do avental e da parte do peito é um PV, malha, tá? É um PV com malha, tá bom? Então, vamos fazer a nossa peça. Vamos começar com o nosso avental, tá? Vamos... Vamos limpar o nosso avental aqui, pra gente tá passando as fitas, tá? Pra gente tá passando essa fita aqui, ok? É tanta fita que eu me perco. A gente vai tá passando esta fita aqui, tá bom? nosso avental limpo, nós vamos passar essa fita aqui, aqui, ó. vai aplicar o nosso emblema da o nosso brasão a gente vai passar a fita a gente vai aplicar o nosso brasão da outubro aqui tá bem no meio ok vamos achar o meio frisar bem aqui aqui é o meio a gente vai aplicar o nosso Brasão aqui, ok? Aqui tá o nosso avental já pronto, reserva. Aplicado o brasão, a gente vai montar essa peça aqui. É a nossa parte da frente, tá? Esse molde com o nosso... Feito. Antes de tudo, a gente vai passar a fita aqui. A gente vai usar a verde, tá? Ele usar a vermelha, mas vamos usar a verde. A gente vai passar uma. A gente vai passar a fita aqui, ok? Assim. A gente fez esse zigue-zague desse lado, agora a gente vai fazer do outro lado. E daqui. Então, tá aqui Pronto A nossa, a nossa parte aqui. Agora, a gente vai juntar aqui Tá? A gente vai juntar Essa parte aqui Na overlock, né? Pra dar uma limpeza aqui e já volto Olha só como ficou A nossa peça Agora vamos pegar Essa nossa parte aqui, ó E vamos colocar a nossa fita Né? E vamos Colocar aqui Vamos colocar a nossa fita vermelha, então. Então, tá aqui, ó, colocado, né? Nosso, nossa fita não passa a pregar isso aqui, ó, tá? Dos dois lados, ok? Bora lá. Assim. Reserva e vamos pegar a nossa saia. Vamos aplicar a nossa grega aqui, tá? Vamos fazer isso no overlock, tá? Pega a nossa saia e vamos aplicar a nossa grega aqui na bainha, ok? Já voltamos. Feito isso, a gente vai. Rebater a costura aqui e fazer um acabamento aqui, tá? Feito isso, vamos pegar a nossa fita da Utuber aqui, né? E vamos pegar aqui. Agora, vamos passar essa aqui, ó. Essa de florzinha, tá? Vamos passar aqui. saia pronta aqui. Agora a gente vai até na overlock para franzir essa saia, tá? E pôr o nosso avental. Vamos fazer pregas macho. Olha aqui. Pregas macho. Uma vez para um lado, uma vez para outro. Vai franzindo, fazendo pregas macho, ok? Agora, vamos aplicar o nosso avental. Aqui. Vamos dar uma leve franzida também e vamos aplicar o nosso avental, ok? Acho o meio da nossa saia. Aqui é o meio da nossa saia. Acho o meio do nosso avental. Aqui é o meio do nosso avental. Coloca o meio do nosso avental no meio da nossa saia. Vamos aplicar o nosso avental na nossa saia. Agora vamos aplicar o nosso vental aqui. Olha só, gente, que charme que já tá a nossa saia, o nosso vental. Agora vamos aplicar a nossa saia no corpo. Aqui tá o nosso corpo. maravilhoso, a gente sabe que aqui é o meio do nosso corpo, aqui é o meio da nossa saia, vamos aplicar a nossa saia no nosso corpo aqui. com o nosso molde ele sempre tem um pique mostrando onde é que vai a nossa até onde vai a nossa saia então a gente sempre procura obedecer aquele pique né e aqui a gente vai ajeitando a saia aqui A gente já prega também os velcro, né? Agora a gente vai pegar o fogo, tá? outros dois velgos aqui, pra você pegar depois, na parte do fogo, e vamos juntar aqui nossa nossa peça com o fogo, tá? Vamos colocar saia, tudo pra dentro aqui, e vamos juntar ok? Bora lá saia tudo pra dentro, vamos só deixar um pedaço aqui pra gente tá virando a nossa peça, tá? aqui por cima, tá? Então, aqui tudo feito, a gente vai fazer pique toda a peça, pra gente poder virar. Feito isso, a gente vai virar para aquele buraco que a gente deixou aqui. Agora, a gente vai espontar né? E aproveitar e fechar esse buraquinho aqui que ficou. E daí, colocar o velcro do outro lado e a nossa peça estará pronta, ok? Vamos lá, então. Espontado aqui, olha, aqui nas costas como ficou. Agora a gente vai colocar o velcro do outro lado, desse lado aqui, ok? Então, tá aqui o nosso vestido típico, nosso vestido da Otober, né? Típico da Otober, da Fina Reco. Olha só. Então, tá aí. Quer colocar uma argola pra, pra guia, é só pôr aqui, né? Por um argola aqui, ou aqui, e pronto. Ficou feito, está pronto o nosso vestido típico Toberfest, né? Esse é da Toberfest. Olha só. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha aí. E ative o sininho para receber todas as notificações, assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado, ok? Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe muitos nossos vídeos. Conheça aí o nosso trabalho, vai em vídeos e faça um tour no nosso canal, tenho certeza que você vai amar, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupinhas pet. Beijinhos, tchau! Tchau, fique com Deus. Tchau, tchau.